E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou te mostrar aqui como você está criando a sua carteira da Radix então vamos lá pessoal você primeiro de tudo vai ter que entrar neste link que eu vou deixar na descrição mas se atenta pessoal se tá esse link aqui tá o wallet.radix.com. Radix.com que, que eu falo isso porque pode vir outra pessoa copiar esse meu vídeo aqui do YouTube e mudar esse link aqui tá então você se atenta se o link é esse tá vou deixar na descrição e aí após entrar nessa Nessa tela aqui, você vai escolher qual o sistema operacional você usa, se é o Linux, se é o é, MOS, né? se é o Windows, no caso aqui eu uso o Windows, tá pessoal? Vamos lá, vou clicar aqui em Windows, vamos fazer o download aqui do aplicativo. Aqui ele pergunta onde que eu quero salvar, tá pessoal? Vou colocar aqui é, na área de trabalho, pronto. Vai começar a fazer o download aqui ó. É leve, tá? Após concluir aqui, pessoal. É só a gente clicar aqui mesmo que a gente vai conseguir fazer a instalação. Ó. Vou clicar aqui. Vai abrir aqui ó. Dei dois cliques. Pronto, executar. Vamos executar aqui. Instalando, por favor, aguarde. É bem simples, pessoal. Vocês podem ver que não tem é, mistério nenhum, né? É bem simples. Vamos lá. Pronto. Olha aí, pessoal. Vamos ver o que, é que vai apresentar aqui. Eu aceito, ó. Aceita tá, os termos. Aqui ó, pessoal, ele tá perguntando: você é, se você já tem, tá? Se você tem, você clica aqui para restaurar, caso você já tenha a sua carteira. Como a gente ainda não tem, a gente tá criando do zero aqui, ó. Eu não tenho minha carteira ainda. Aí eu clico aqui, ó, criar nova carteira. Aqui, pessoal, são 12 palavras-chaves aqui, ó, são 12 palavrinhas aqui. Essas palavrinhas você anota no caderno, tá, pessoal, num papel. Não salva no celular, não tira uma foto, porque se alguém descobrir essas palavrinhas aqui, a pessoa vai ter acesso às suas moedas, tá bom? Então, você vai anotar essas seed phrases, tá? Anote aí. E aí, pessoal, você vai clicar aqui, ó. Agora aqui, pessoal, ele vai perguntar qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira e qual é a décima primeira. E aí, nessa hora, eu preciso confirmar, né? Eu anotei. E agora eu vou confirmar aqui ó. Você vai digitar. Pronto. E aí, pessoal, após você fazer aqui certinho, você clica aqui, ó. Agora aqui você vai criar uma senha para sua carteira. Tá? Lembrando que essa senha aqui, pessoal, é uma senha física da tá? local. Não é que vai servir caso você vá restaurar, tá? É só localmente agora. Então vamos lá. Vou criar aqui uma senha você cria a sua aí pronto e confirmo aqui ó aqui pessoal é o pin tá é para você na hora que você for fazer transações pessoal eles vão ele vai ele vai pedir esse pin aqui tá então essa senha que a gente criou é para entrar na carteira tá se atente essa primeira senha aí que a gente criou é para a gente acessar a carteira esse PIN aqui já é para você autorizar as transações, tá, na sua carteira. Então você precisa criar esse PIN aí, tá? Pronto, confirmei. Pronto. Agora aqui a gente vai dar um nome para nossa carteira, tá, pessoal? XRD tá aí? E save. Prontinho, pessoal, aqui está a nossa carteira pronta para uso e aqui nessa carteira pessoal você vai conseguir fazer os seus é, stakes tá pessoal